A FORÇA DAS CIRCUNSTÂNCIAS Em 26 de dezembro de 1944, Hitler emprega uma nova operação surpresa. Tropas alemães de reserva rompem as defesas aliadas na região das Ardenas. Começou a Batalha do Bulge. Com o propósito de cortar o rápido avanço das tropas inimigas de reforço, um pequeno grupo deverá se infiltrar no Norte e demolir a ponte sobre o rio Moza. Ironicamente, os melhores preparados para essa tarefa são quem defendeu essa mesma ponte em setembro. Estamos falando de você e de seus homens. Bem oficial, já sei que está familiarizado com o cenário, só que dessa vez irá interpretar o outro papel. Vá até o local, encontre as cargas explosivas. Coloque-as sobre a ponte e faça uma boa bagunça. Um veículo lhes estará esperando no ponto de reunião. Muita sorte e seja rápido! Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está... No bliterando Jogos. Hoje vamos continuar com comandos atrás das linhas inimigas. Hoje na missão 18. Este é o 19º vídeo dessa série. Se você perdeu algum anterior, já sabe. É só conferir? O quê? Eu não ouvi direito. Ahá, isso mesmo. A playlist correspondente. Em resumo, viemos naquela ocasião para defender a ponte. E agora voltamos para destruí-la. <risos> Vai entender. Coisas de guerra. Muito bem comandos, o plano é o seguinte Devemos encontrar uma forma de chegar até o rio Há dois caminhos, por cima e por baixo O Marine deverá capturar o bote Para transportar o Boina Verde e o motorista Que deverão seguir até o tanque O Marine pode listar cobertura Uma vez a borda do tanque, elimine todos os inimigos na parte central Onde estão localizadas as bombas Uma vez a barra limpa, pegue as bombas Coloque-as sobre a ponte, sigam até o caminhão E escapem nessa direção Entendido? Yes! Yeah. Em frente! Bom, o primeiro passo é sairmos dessa zona. Ok, sir. Consider it done, boss. Ah, com calma. Outra forma de passar dessa zona é você reunir os quatro atrás de uma parede e sair metendo right bala. Os quatro comandos disparando ao mesmo tempo podem eliminar todas essas tropas. E para acabar com esse tanque, você tem a granada. Eu sou seu prêmio. Imediatamente, senhor. I'll be there in a moment. I'll be right over. I'll be there in a moment. Coming right over, sir. Finally, some action. Coming, sir. Fine, sir. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, agora vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Ah, tinha que ter atropelado os três. Okay, <risos> Seria incrível matar os três pelo um trem. Alarm! Alarm! Right Understood, sir. Alarm! Alarm! I'll be there in a moment. I'll be right over. E aí, tá curtindo o vídeo? Então não esquece do like, hein? Pronto. Via livre para Sim, o rio. Pronto. Agora o Marini já pode... Seguir até o barco. lá. Aqui está a embarcação que devemos right capturar. Sir. Yes, sir. Affirmative, sir. Okay, sir. Uh huh. Affirmative, sir. Yes, sir. Fine, sir. Yes, sir. Yes, sir. Problema, ok, mergulha uhum. isso, toma, ok, Yes, sir. Understood, sir. Se quiséssemos, já poderíamos pegar o barco. Já era possível pegar o barco daqui. Just leave it to me. Common. Yes, sir. Yes, sir. I'm Coming, sir. I'm going, sir. Understood, sir. I'm going, sir. Immediately, sir. Understood, sir. Pronto. Multi-kill. Immediately, sir. uh Beleza, via livre. I'll be right there. Yes, sir. Yes, sir. Coming, sir. Agora, reme esse troço. Vamos lá, reme esse troço. on over, I'm coming. That's easy, right away. Consider it done, boss. Okie dokie. Todos a bordo. Consider it done. Opa, cuidado! tem uma tropa aqui. Yes, Isso. Yes, Isso. right over. Sir. Vem, vem, vem, vem, vem. Eu it down a moment. Bye, sir. I'll be right over. Bye, sir. Venham, vem, vem, vem, vem, vem. Obi right over. Understood, sir. It's over! Okay, there in a moment. Yes, sir. Uhum. -huh. Beleza. Motorista e boina verde. Come Coming, sir. Uh -huh. Vamos lá, vamos lá. Right away. Just leave it to me. No problem, man. I'm coming. Yes, sir. Coming right over. Sir. Digo o decoy. That's easy. Okay. Finally, some action. Right out, sir. Halt! I'm coming. Boa, boa, boa, boa, boa. Coming over. I'm coming. É agora, é agora. Yes, sir coming sir voltando! Uh -huh. Just leave it to me! Eles estão uh -huh. voltando! Consider it done! Just leave it to me! Vamos! Vamos! Come vamos! On. Vamos! Come on over! Uh -huh. Ok! Come vai, on over! Vai, vai, vai, vai, vai. Ok! Estou indo. Ok. É isso aí. Ah, agora vocês vão ver. Aproveita até destrói um pouco a Consider it Pronto, não sobrou ninguém. Vambora. Agora trazer o barco. Yes, para levar o sapador até as bombas. sir. Understood, sir. Coming right out. Bomberman a bordo sir. Yes, sir. Yeah. Finally, bomba. E aí, bateu I'll aquela vontade a de momento. jogar? Então que tal participar de um vídeo? Esse jogo by. dá suporte para yes, multiplayer sir. Então se você quiser jogar Entre em contato, todas as informações Coming, você sir. encontra aqui na descrição do vídeo yes, Acesse o nosso grupo no Discord Lá você não perde nenhum vídeo. ainda pode trocar uma ideia comigo em tempo real. Right Sapador para a ponte. Over. Se sir. vocês quiserem mais vídeos de comando, dê a like moment. nesse vídeo e compartilhe nas redes. Comment. Yes, Isso. É de volta pro ba. Isso. Isso. right over. Sir. Yes sir. Coloca a bomba. Fine sir. estar there in a moment. Okay, sir. Affirmative, sir. Okay, sir. Understood, sir. Fine. Sir. Okay, sir. I'll be right over. Affirmative, sir. Fine, sir. Yes, sir. Coming, sir. Coming right over. Uma coisa curiosa, sir. Yes. É que um glitch sir. nessa fase impede que a gente atravesse a ponte com o tanque. Somente na versão chinesa desse jogo é que você consegue passar com o tanque. Right esse mesmo erro que trava sir. as embarcações. Vixe, acho que é bom que ficou longe. Qualquer okay, coisa sir. a gente tem ainda uma granada. Um, sir. dois, um, três. Sir. E olha é o caminhão. Right on, sir. Yes. Peraí, peraí, peraí. Fine, Vai ter uma granada aqui. Affirmative, Ok, Pronto, excelente. E vamos embora. Affirmative, Luego. E. sai. aí.